Ô Mano, hoje você é secretário de Cultura, mas você é um buziano nato, não é? Buziano caissara, graças a Deus. Filho de buziano? Filho de mãe buziana, mamãe buziana, da, dos ossos ali da armação. Meu pai não, meu pai já é estrangeiro. Minha mãe se casa com meu pai, meu pai é argentino. Então, pai era daquela geração de hippies argentinos que vieram Isso, pra cá. Pai ficou 47 anos em Búzios, faleceu, tem 12 anos, está sepultado ali em Santana. Estão buziano que ele ficou Acabou ficando. De hippie virou um buziano nato, quase. Buziano, buziano. Constituiu a família aqui, né? Casou, filhos, netos, bisnetos. E eu, me diga uma coisa, você participou da vida dos pescadores, não é? Sou neto de pescador, né? Vovô, pescador, Luizinho. meu tio Jarbas era pescador, meu tio Rui, pescador, meu tio Zé, pescador, família toda. A você me disse outro dia que aqui na época dos seus pais, seus avós, a, o comércio era todo através de escambo, não era? Ah, sim, isso era muito comum, né? Eu vi muito, eu vou contando essa história que ele ia para rasa, ele escalava peixe e ia para rasa para fazer a troca do peixe, porque não existia dinheiro circulando, né? Então. Aonde tinha dinheiro? Ele levava, ele falava que ele levava peixe escalado para rasa e trocava lá por abóbora, por farinha, por sola, por tapioca. E ele contava muito que ele chegava até um lugar chamado Glicério, que onde ele vendia, lá o pessoal tinha dinheiro, aí era diferente. Lá não acontecia o escambo, lá era a venda. Lá já era na... Macaé, né? Mas na rasa ele contava isso com muitos detalhes, que lá ele fazia a troca, porque era muito difícil a vida, né? Não circulava o dinheiro, então era mesmo a troca, o escambo. Ele tinha o peixe e conseguia escalar o peixe, chegava lá e trocava com o agricultor porque o que a terra produzia. Agora, nós estamos aqui numa homenagem à Dona Chica, né? é? na homenagem hoje à Colônia, completando 76 anos, é né? um momento histórico para a Colônia, para a cidade de Armação dos Búzios. Todo buziano passa por aqui, todo buziano tem a sua história vinculada à Colônia. né? E é impossível falar de Colônia sem falar de Dona Chica. Você conheceu Dona Chica? Conheci a Dona Chica. Foi aluno dela? Conheci, não, não fui aluno dela não, mas conheci a Dona Chica, lembro muito bem de Dona Chica. É, Dona Chica, ela era da família do meu tio Zé, que é casado com a minha tia, tia Vilma, e meu tio, em consideração, o esposo da irmã da minha mãe. Ela era da mesma família. Na verdade, em quem não é parente é amigo, né? Isso é muito lindo. É isso que nos faz ser buzianos, isso que nos fortalece, né? Como, e como é que era a maneira de ser dela, Dona Chica? Eu já alcancei a Dona Chica já muito idosa, mas sempre muito doce, se sempre com, com aquele, o olhar dela, o olhinho fechado, era uma marca registrada dela, né? É, e todo mundo que a gente ouve das histórias de Dona Chica está é, muito ligado ao processo de alfabetização, né? esse passar conhecimento, transmitir conhecimento, mesmo na sua simplicidade, na, na, na, no jeito que a itara de ser, mas é o passar o conhecimento. Ok, obrigado. nada.